Este é o Super Saiyajin. Ah, entendi. Foi assim que você derrotou o Aumentando um pouquinho o seu poder. Venha quando você quiser. Oh, eles vão lutar mesmo. Eu vou fazer uma boquinha enquanto espero. Muito bem, Sr. Bills. Eu peço que não pegue leve comigo, por favor. Eu vou lutar com o máximo que eu puder. Ah.